A emoção Vem depois da razão Faz o coração morrer de paz. Fala, Clebinho! Renunciar Alguém só traz roletinha? da solidão Sinta tá dentro de nós Deca! Um sorriso apagar Valeu, Bahia! Minha mente tornar A vez por te criar Que sente-se como outro jeito vai, vai, vai, Vou levantar. Vai, vai, Será utopia ou realidade Querer estar com alguém Que se anda a se dizer Que a emoção vem depois da razão Adeus. Faz o coração porque de paixão Deus te criar Amar, amando amor, assim amor, lá Poder dizer que o amor, o amor, o amor, certeza Maravilha, realidade Tira a amor, vai Enfim, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor, Como ovo outro jeito ah, ah, Será um o do realidade Afasta o sofá para mim. Lá tamo junto. La, ya, lá, ya. Lá, Ele está com alguém que se ame assim Fica aí, fica aí, só mais, continua, pode batucar Fábio Negão Fala filho oh, Fala filho, fala filho <risos> ah, Fábio Negão fala, aí. fala filho, tudo bom filho? <risos> Boa tarde É louco, chegou chegando hein Negão hum. Maravilha Fábio Negão, produtor Compositor, cantor, percussionista, baterista, meu amigo, meu irmão, que mesmo no coronavírus acabei abraçando porque a gente acabou esquecendo. Tomou Mas depois nós tomamos um banho. Tá todo é. mundo limping. Desculpa aí, mano. É. Vamos cantar mais junto? Bora. Bora, meu irmão, meu parceiro. Sigam ele, hein? Fábio Negão Oficial. Isso é isso mesmo. mesmo? Boa tarde a todos. Comece. Vamos chegar. Eu começo ou você começa? Você que sabe. Vai, vamos chegar aqui, ó. Momentos de paixão aí, Dani, Uma ternura que jamais senti. Será em vão Qual o melhor caminho a seguir Minha monia, tá bem? Eu tô falando pros caras aqui, esqueci de vocês Amar Abdiquei da minha vida só Estão confortáveis? Tudo bem? Ó, a piscadinha foi de mal, né? Me seduziu, mas cinco meninas caíram aí meu olhar que me invadiu ah, tá. sem dó livro E quanto a mim de leve, rapidinho eu falei Jorge Jequiti Pra essa Está assim Tem que ser assim, ó Um coração que sofre por amor Tão lindo então mulher Prometi pra ele que eu ia fazer isso O destino traçou E não me deixei paz Sou eu, sua doença Você é a minha cura Ação do meu viver De quem tanto procurar Amor, eterno amor ruído Eu quero ouvir tua voz Num quarto a sussurrar E cabalgar a sós É esse meu Que eu sempre fiz Na cabeça Fábio Negão com vocês, vamos, meu irmão! Momentos de paixão uma ternura que jamais senti. Já que Brasil, um beijo! Não foi em vão. Qual o melhor caminho a seguir? Aliás, mim, beijo, perdão. Amaramei. Valeu, o resto, meu irmão. Abdiquei da minha vida só. E Me -se. Luiz, o, o seu olhar Luciane. que me invadiu sem dó. E quanto a mim, Cruz, Marcos, será você a cura para essa dor? Karen, obrigado. Estará sim. Um coração que sofre por amor. Tão linda e tão mulher. A cura dos meus ais. Que o destino traçou. Que não me deixa em paz. Você, sua doença. Você é minha cura. pra nós tão linda e tão mulher, mulher. a cura pros meus pais que o deixe no traçou. que não me deixe em paz sou eu tua doença Corona. você é minha Tudo cura bem. razão do meu viver que de Deus. quem Sabe tanto que procura amor eterno amor eu quero ouvir sua voz no quarto a sussurrar é esse devaneio. Vamos compartilhar, pedir, gente. Compartilha e ajuda a gente. Pra ajuda a gente, boa lá, doa lá, doa lá. É esse devaneio. Doa lá que no apoia-se, aqui que... ó. O link, o QR Code. Qualquer 10 reais, qualquer 1,50 um é Se você tiver moeda. É esse devaneio, podia tá matando, podia tá roubando. Tô aqui pedindo. <risos> Continua aí, Samuel, só Samuel. Só Coral de anjos cantou uma linda canção de amor, canção que falava pra mim. Queria ter fim minha dor. Valeu, Fábio! É assim, é assim, certo. Queria ter fim minha dor. Depois vieram os quebrinhos, arcanjos e os serafins, dizendo que o meu coração dormia em nuvens de paixão. Paixão, paixão, de paixão. Quando me dava por mim Meu sonho reinava no céu Ouvia o som de Clarins Cantava o tom de Gabriel Seus angelicais tampinhos Brilhavam de estrelas pra mim Caminho de fé De anjos cantou uma linda canção de amor. De anjos cantou uma linda canção de amor. De anjos. Cantor. Agora é o seguinte, meu time, vamos fazer um partido alto.